Que eu te ensinei. Oh! Tá Amassado, não sei se você entendeu. Você vai ter golado. Fury, do que eu digo, não tá improvisado. Chega dentro só que ele já ficou saturado. não oh! esse é o clima. Legal de verdade é muita ênfase e pouca rima. Mano, oh! tem maldade, começa a rimar. O JP não aprendeu, acho que alguém vai ensinar. Eu não preciso ensinar, que me ensina a plateia. Não faço o melhor, só eu trago a melhor ideia. Você melhor forma mas esse é de outros caras Não, não, é o flow de outros caras Calma que eu já vou fazer, na rima é boa aqui, cara Só que sem maldade hoje Eu faço aqui me improvisada Você faz o plano de gelo já ganhei semana passada 3, 2, 1 Mas é nesse momento que você se atrapalha Por isso que eu digo que sou forte de navalha Sabe por que eu digo Aquele tudo no que faz ganha batalha Faz a rima, faz Cê tá ligado, mano, que agora nós é eficaz Você tá gritando muito, nós tá rimando com a paz Você é menos e assim. começa a rimar e treina mais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 Uhum. Então eu vou ter que amassar, tá ligado que você tá no caminho, Ei! não vai ter como você passar, que eu vou te bater, é no sapatinho. Vai na semifinal, é não vai ter como, vai apanhar pro gordinho. Ei! Quando eu amassar sua mente, você vai fazer o que, vai fazer o closeinho. Oh! Eu não ligo pra nada, eu vou te atropelar Eu só mando rajada, deixa a nota empilhada pra depois gastar Tá ligado, te bato, não vai ter como o que você fazer Acelera, te bato devagar e seco, sem correr Sem correr, tudo bem meu parceiro, cê sabe que eu vou na fé Se fuder, se eu faço pãozinho é liberdade de expressão, eu faço o que eu quiser Pode crer mano, então você vai escutar Até porque cê não veio bater, na minha frente veio apanhar Fala que você não outro Esse não vai matar É bom se acordar, se ponha no seu lugar Eu prefiro uma notas, faço elas pra empilhar Você empilha a corpo, é a polícia militar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 Eu, eu, eu não perguntei, eu não sou nem azul. Você que acha que é uma.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 Você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi, se você tivesse três pulmão e um cerebelo conseguiria amassar um MC, é isso que você não consegue se alimentar meu parceiro, eu quando você rima você mente, Fica do tá vacilão, você tem dois pulmão é aceleração e não tem nenhuma mente, claro que eu tenho, não entende, pode ter certeza meu mano que se regressa, tem três coração, hein, com café, mas nem tomando café você se expressa, Ei, sabe? E não vai ter como que eu vou te bater e você sabendo que o plano tá passando o seu carnal. Até porque não rimando você rima mal. Com certeza você não encaixa no instrumental. Passei que minha morte com a coisa. Hoje o expresso tá meia-noite, é do funeral. É tudo o meu funeral. É por isso que eu faço meu avisado. Você tá ligado que eu faço esse rap bem bolado expresso Me da meia-noite, eu tô avisado. Então no meu enterro, onde vai ter um show Tem um lugar que um show lotado, lotadão Que vai ter um canto deitado, amassado E o bravo em cima do caixão É pequeno então, volta de rec então E você é um amedrozão Vou testar minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa você mandou no F, é ditaderno de Se você subir em cima do meu caixão Aí sim eu vou rapidinho pro inferno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 eu vivo a um pipão, com a tua faca não deu Você o é a última, primeiro eu vi Não, eu não sou sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu sou da sua família Leva a bolinha pra casa, mas você sabe que é menino Seu filho perdeu no pai é o mesmo sentido É que eu tinha errado no Easy Mas a o lugar eu voz você sabe que eu faço aqui, que você nunca fez Ei, presta atenção, que eu faço improvisação, não tem orgulho ão